Bora pra análise sem spoilers do filme Tubarão Mar de Sangue E que aqui é um filme de terror de tubarão que tenta se levar a sério mas acaba caindo pro lado um pouco mais trash Ó, oh, eu vou dizer pra vocês que a gente adora e... esse estilo de filme, eu falo por mim também né, eu curto demais filme de tubarão aí de crocodilo, é um estilo de filme que a gente adora assistir aqui no canal E esse filme aqui vai trazer um grupo de merdeiros ali que vão beber até se acabar ali na praia e aí eles resolvem ter uma brilhante ideia de roubar uns jet skis e causar ali no mar. É, só que aí vai acontecer algo de terrível ali e eles vão acabar ficando ilhados no meio do oceano ali, com um tubarão esfomeado em volta deles. Bem, é, para começo de conversa, esse aqui é assim, aquele típico filme, tem um animal muito malvado que tá se sentindo ameaçado no seu próprio habitat e o filme não foge muito disso. Eu acho que um dos grandes problemas desse filme, né, é que o roteiro, ele é muito ruim, né, cara? Vamos botar as cartas na mesa aqui. O roteiro, ele é extremamente previsível e quando eu digo previsível, é porque ele é previsível mesmo Até nas tretinhas ali entre os personagens E assim, os personagens são bem unidimensionais assim As personalidades deles são bem estereotipadas É, o filme acaba seguindo por um caminho bobo, né? Eu vou dizer pra vocês, é um filme que em vários momentos tenta se levar a sério Mas as resoluções ali e algumas cenas que a gente vê vão por um caminho tão trash Que realmente não tem como a gente levar o filme tão a sério Ainda mais quando a gente tem a maquiagem ali, o figurino E algumas cenas que visualmente são muito esquisitas. Do começo ao fim, a gente torce para que o filme tenha assim, alguns sustos interessantes, uma tensão, ou alguma cena mais contundente, assim, mas o filme realmente não entrega nada disso. É, a gente acaba se vendo mais rindo em alguns momentos, que não deveriam ser momentos de comédia, deveriam ser momentos de tensão, pra ser mais justo, Teve um momento de susto ali, que a Gabi deu um salto do meu lado, ela realmente tomou um susto, né? Mas é um filme que em vários momentos a gente vai acabar mais se divertindo nas cenas que deveriam ser mais sérias. Né? E antes de continuar esse vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Instagram TikTok, Discord, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também para serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso vocês vão ter acesso a benefícios exclusivos aqui no canal. A direção aqui é do James Nunn que acabou assim optando por fazer um filme igual a vários outros do gênero e assim ele resolveu não inovar em nada. E aí com relação à direção né, a gente tem a parte do CGI aqui dos efeitos especiais, eu pra mim na minha opinião né, quando o tubarão tá ali embaixo d'água, quando estão se aproximando Ali de alguém. As cenas estão interessantes nessa parte, eu acho que tá mais bem feito, mas quando a gente tem o tubarão de maneira mais explícita O CGI não funciona muito, fica até meio esquisito Parece um tubarão ali meio de isopor, meio um balão ali Uma cena extremamente estranha Então em alguns momentos de tensão em que o CGI realmente deveria entregar o ápice da cena Que seria a tensão, a cena acaba não funcionando tão Bem, eu acho que também por causa do orçamento do filme E se tem algo de terror nesse filme são as atuações Realmente, assim, são terríveis, assim muito exagerados o choro respirando e chorando realmente não convence é e mesmo em vários aspectos o filme sendo uma bomba né eu vou dizer para vocês que eu me diverti assistindo esse filme até porque a ambientação ela é bem trabalhada aquele clima de praia meio de festa e de alguma coisa que acaba eventualmente dando errado e o próprio enquadramento ali tem vários enquadramentos e ângulos interessantes que a direção eu acho que faz um bom uso disso daqui para criar em um outro momento uma atenção no geral isso daí pelo menos funciona é um filme bem ruim mas que dá pra dar umas boas risadas com várias cenas sem noção ali do filme e mesmo o filme querendo criar tensão em alguns momentos e essa tensão não funcionando a gente vai se divertir no filme porque ele tem os seus momentos ali pra gente curtir a classificação indicativa desse filme é de 16 anos e esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes e esse filme vai estrear no dia 1 de dezembro nos cinemas inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Então a nossa nota final pro filme Tubarão Mar de Sangue é